Pode. Ok, vamos lá. Olha, oh, Não tinha café da manhã, nós não jantamos. Andou com nós o dia inteiro, quando foi de tarde, trouxe nós aqui, nós sem almoço, no calor aqui, foi dar almoço para nós, era 5 horas da tarde. Duas pessoas passaram mal aqui, dizem que morreu, não tenho certeza, mas diz que morreu. Duas pessoas já foram confirmadas a morte. Morte, né? Pessoas passando mal, para tá tudo esse fogo de pé aqui, porque não tem como... Não, não tem espaço, tem um gente lá fora. Não apareceu advogado público, não apareceu direitos humanos. E nós estamos aqui, ó. Posso, preso fazer, em posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora esteve em algum prédio público? A não, senhora viu. Nem lá eu fui. Eu fiquei lá. Está, é, está lá, lá no QG. Instalando o gerador que ficou para trás Perfeito. o gerador nosso que ficou Perfeito. lá. Ok. Nem lá eu fui. Tá certo. Eu espero que a senhora consiga. Eu, eu já vi que a ordem dos advogados aqui disponibilizou advogados para atender vocês. E Está demorando eu, eu, eu, eu digo uma coisa para a senhora. É angustiante? É. Mas a senhora tente lembrar-se de tudo o que aconteceu, falar o estritamente essencial e, caso a senhora tenha alguma dúvida, a senhora tem o direito de negar-se a dar o depoimento. A senhora, tem, a senhora não tem obrigação de fazer prova contra a senhora. Jamais. Mas eu sinto que a, a OAB, aqui do Distrito Federal, vai dar o apoio devido. Que cidade nós estamos? Nós não estamos em Brasília, porque eu vi placa levando nós assim ao levo. Vocês estão próximos à cidade satélite chamada de Sobradinho. Então, nós nem sabemos onde está. Sobradinho, é Distrito Federal. Estou com nós na cidade de Subir. Sobradinho. Ideia, né? com nós, é. mostrar, Sobradinho, nós vocês estão mais, próximos A senhora morrer aqui junto Parece que duas pessoas isso, já, Cristo. duas senhoras, dois senhora idosos a óbito Vieram nós a óbito. assim, que nós não podemos, não O fazer Estado vai ter que. Gritando só, Gritando. A mulher deu um de surto, um surto, um surto.